povo, estamos aqui começando este novo quadro do canal que antigamente era Maqui e fala ou faz quem quer e fala, agora é lava louça e fala. Porque dona de casa é isso, a gente vive para lavar louça. <risos> secar eu não seco, porque eu já disse que quem seca a louça nesta casa é o destino, uma hora ela vai secar, fica aqui nesse corredor. Tem muitas coisas para contar, muitas coisas que precisam ser explicadas para a história da mudança fazer sentido. Começando, que sim, estou no apartamento, esta é a minha cozinha, já mostrei no vídeo anterior os, que eu tava aqui. Quem não sabe, acabamos de nos mudar, a gente mudou dia 7 de outubro para este apartamento. Antes daqui, a gente morou em um apartamento e aí a gente decidiu morar um tempo com a minha mãe e com meu pai juntar uma grana, investir em algumas coisas que a gente queria investir. A gente ficou lá um ano e quase, um dois, quase dois anos. E aí a gente fez as contas e viu que a partir de novembro a gente poderia se mudar de novo. E aí a gente ia voltar a morar só nós dois em algum apartamento. Pausa pra prender o cabelo. Aí fiz a lista, a, olhamos alguns apartamentos pra ver... Valores e tudo mais para saber os bairros que, que valia a pena, que não vale a pena. E tudo bem, em novembro, que era o mês que a gente tinha conversado, a gente dá uma olhada. Aí a gente começou a pensar sobre como fazer, o que, que ia comprar, o que, que ia precisar para mudança, pesquisar valor de caminhão de mudança, porque a última vez que eu tinha pesquisado isso foi há dois anos atrás. Então, já mudou bastante os preços. Eu tava de férias, sem nada a fazer, e o que, que eu ficava fazendo o dia inteiro? Olhando o site de imobiliária, isso era o final de setembro, tipo, 20, 20, 20 e poucos de setembro ali, aquela semana ali eu tava de férias. Numa quinta-feira, eu não lembro o dia exato, eu entrei no site e há 28 minutos tinha sido postado um novo apartamento. E assim, ele tinha tudo que eu queria, ele era lindo no marquei a visita. Aí a gente disse assim, ah, vamos lá pra olhar, porque a gente já tinha perdido um outro apartamento que a gente tinha gostado muito, porque no dia que a gente ligou a marcar a entrevista, a pessoa tava entregando a chave. Então, os apartamentos mudam muito rápido, então não vale a pena olhar muito antes, tem que ser, tipo, olhar quando tu já tem certeza que tu vai conseguir alugar, sabe? E aí a gente olhou e ah, é do jeito que a gente quer, é um valor que a gente consegue pagar, é aluguel, né? Obviamente. E, então vamos tentar, vamos ir lá e vamos ver se a gente gostar, gostamos e vamos tentar alugar. Se a gente não gostar, a gente volta pra casa e finge que nada aconteceu. Porque assim, eu não gosto de contar as coisas antes que as coisas aconteçam pras pessoas, porque eu sou ansiosa. E aí eu tenho que lidar com a minha crise de ansiedade, e com a ansiedade dos outros em cima da coisa que eu quero fazer. Então eu não simplesmente não conto. Terminei minha luz. E aí visitamos, pegamos o apartamento, assinamos o contrato no sábado mesmo. A gente visitou sábado de manhã, assin... foi fazer a proposta de tarde, chegou cinco e pouco, a gente estava com um contrato para assinar. Foi muito rápido. Os nossos apartamentos são sempre assim, é sempre com emoção, a gente nunca faz nada... A, nenhum, a gente nunca aluga um apartamento com calma é né? sempre vai e faz, sabe então beleza, conseguimos o apartamento tudo certo confirmado, não, isso aí o proprietário aceitou, pode fazer vai assinar o contrato, já pode começar a organizar a mudança vamos pegar a chave dia primeiro dia primeiro, se não me engano foi numa sexta-feira acho que foi e aí sexta-feira eu marquei a entrega da chave pra meio-dia. Por quê? Porque eu quis. Porque eu sou doente, porque eu quis. Pra garantir que ela ia chegar antes do fim do dia, pra não dar nenhuma zebra, do tipo assim, ah, não deu tempo de o um motoboy entregar, e vai só amanhã. Eu queria ter certeza de que ela ia estar comigo no sábado, porque sábado eu tinha que vir pro apartamento pra ver o que, que precisava fazer contra a vistoria, todo esse rolê de tu pegar um apartamento alugado. Aí, 4 horas da tarde uma ligação da imobiliária dizendo que tem um vazamento no apartamento e que eu precisava vir até o apartamento para liberar a entrada para alguém fechar o registro. Só que assim eu estava num extremo da cidade o apartamento era em outro e eu já ia vir no sábado de manhã. Então olha vai ter que aguentar esse fim de dia porque já era para tipo, lá no final do dia. E amanhã de manhã eu vou lá, e aí eu fecho o registro, não tem problema nenhum, mas hoje eu não tenho como realmente. Cheguei aqui, neste lindo apartamento, o problema era o tampão da saída de água da máquina de lavar. Quando trocaram, tiraram a máquina que provavelmente a pessoa estava usando aqui, botaram um tampão que não segurava, que não estava bem vedado. E aí estava vazando a água, encharcava o chão... Corria água para a caixa de gordura e caía na fresta da. Ah, não encaixa ali da caixa de gordura, era um rolê. E aí, beleza, veio o um empreiteiro aqui, olhou e disse: Ó, consigo arrumar, mas não tenho a ferramenta, vou precisar voltar outro dia. Então, no dia que a gente veio com o caminhão da mudança para cá, no dia 7, quando a gente se mudou, a gente chegou aqui de manhã com o caminhão da mudança, eles descarregaram tudo, botaram tudo aqui dentro. E duas horas chegou o encanador e o eletricista. Porque se não gastasse o vazamento de água, a gente descobriu que a luz da suíte não estava ligando. Porque tu só pode pedir a ligação da luz depois que tu já tá com a chave do apartamento. Então eu pedi a ligação, sexta-feira estava a luz ligada, linda e maravilhosa. E sábado, quando a gente chegou, a gente começou a testar tudo. E aí a luz da suíte não ligava. Descobrimos que era um curto na caixa, aqui, de na caixa principal e aí o eletricista veio, arrumou, tudo tranquilo, de boas. Então assim, nada do que precisou ser arrumado eram grandes coisas, era tudo detalhezinho que realmente só tu estando aqui, tu vivendo, a ah, nossa, meu cabelo tá maravilhoso, tu vendo as coisas acontecerem para tu saber onde tá os problemas de resolver. Não era algo que poderia ter sido resolvido antes da gente entrar, porque tanto a luz quanto a água estavam fechados, o registro então não ia até como ninguém ver vazar nem né, nada do gênero, porque estava desligado, realmente, a gente veio na visita e testou a água e a luz e não estava saindo nada das torneiras, então estava seco, realmente. E aí, como na vistoria eles vieram e abriram para testar, eles abriram o registro, ficou a água dentro do cano e ficou vazando até secar de novo. Então, foi este o rolê, mas já está tudo resolvido. E eu acho que era é isso que eu prometi contar no vídeo anterior. E foi isso, essa é a minha história da mudança. Hoje, dia 27, hoje fazem 20 dias que a gente tá aqui no apartamento, exatamente no dia que eu tô gravando esse vídeo. Então se tu tem alguma dúvida, tu quer saber alguma coisa sobre mudança, sobre apartamento, sobre... Não sei, o que pode surgir de dúvida em relação a isso... Deixa aqui nos comentários que eu volto a responder pra vocês e eu espero que vocês tenham gostado desse novo quadro aqui do canal. E a gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau!